A ideia do Hackathon do Banco Inter teve duas vertentes principais. A primeira, aproximar o banco da comunidade de desenvolvimento de Belo Horizonte, das universidades, centros de tecnologia e público desenvolvedor. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente precisa muito de atrair esse público para dentro, inclusive. Então tem sim essa pegada de mapear talentos, pessoas que possam fazer parte dos nossos times e tem também como objetivo identificar potenciais novas soluções para serem incorporadas dentro da nossa plataforma de serviços. Ou seja, a gente tem uma gama de, de produtos e como fazer com que as pessoas consumam cada vez mais esses produtos e se interessem pelo banco. Então, esse é o desafio do Hackathon as inscrições elas eram individuais, então nós tivemos dezenas de inscrições e selecionamos 40 pessoas e aí ao selecionar essas 40 pessoas convidamos elas para o encontro onde a gente formou equipes, equipes onde cada uma teve dois programadores, um design e um cara de negócios. Então, esse é o perfil, é a estrutura das equipes do Hackathon. A minha equipe desenvolveu uma solução de produção de contrato, porque um dos problemas do banco era a demora e a burocracia depois da, da aprovação do crédito. Então, no momento de concessão de crédito, tanto o cliente tem uma espera de 30 dias de resposta do contrato, além de todos os custos, e a nossa proposta é eliminar o processo do cartório. Junto com a minha equipe, a gente desenvolveu um gateway de pagamento, onde com as lojas parceiras no e-commerce debaixo do botão comprar vai aparecer pagar com com Inter. A partir desse momento que você clica no botão ele faz uma solicitação do seu CPF e aí ao colocar o CPF ele vai verificar se você já é cliente do Banco Inter. Feito isso ele vai pedir para você confirmar seu endereço, os dados da compra e você finaliza a compra em questão de segundos. No início nós estávamos desenvolvendo um chatbot para atendimento, cadastro e análise de crédito porém no meio do desenvolvimento nós pivotamos e resolvemos criar uma plataforma para você estar investindo em startups pelo Banco Inter foi muito bom para mim porque o network que você começa a conhecer novas pessoas você conhece muita gente e vai aprendendo a trabalhar de formas diferentes que eu acho que é muito importante a experiência do Hackathon foi muito intensa porque foram praticamente três dias de muito trabalho e muito cansativo mas foi muito bom porque é muito bom trabalhar com uma equipe que está Todo mundo realmente envolvido, realmente acredita na ideia e está todo mundo trabalhando duro para poder dar certo e sair tudo conforme planejado.